Assiste esse vídeo até o final, que eu vou te falar a verdade que ninguém te fala sobre o curso Robô Milionário do João Pedro. Fala galera, beleza? Meu nome é Breno Quintanilha e aqui nesse vídeo eu vim falar novamente para vocês, muita gente me perguntando sobre o curso Robô Milionário, muita gente quer saber se esse curso funciona, se vale a pena, se é golpe mesmo, conforme algumas pessoas estão falando na internet, e é justamente sobre isso que eu vim aqui decidi gravar esse vídeo para responder todo mundo de uma vez aqui dentro do canal, beleza? Antes eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like, tá bom? Falar aqui nos comentários também o que que você achou no final. Não. Galera, muita gente fica se perguntando quem é o João Pedro né? é, Inclusive esses dias eu encontrei um amigo falando Sem querer ele me falou que todo lance de futebol que ele vai assistir Aparece um tal de João Pedro falando de um robô milionário Que ensina as pessoas a ganhar dinheiro na internet Ele vem me perguntando se isso era verdade Porque ele sabia que eu já trabalhava com, com esse mercado, já há algum tempo, ele vem me perguntando se realmente o robô milionário funciona, né? Eu costumo sempre mostrar aqui para vocês, pessoal, os meus resultados. Eu vou mostrar aqui para você, ó, hoje são 4 e 18 da tarde ainda. Hoje é dia 7, tá? 302 reais hoje, ontem 211 R$2.530 em 7 dias, tá? tá lá em cima minha conta. Breno Quintanilha. Se você me acompanha aqui no canal, você vai ver que eu sempre falo do robô milionário e sempre mostro os meus resultados. São resultados constantes, tá? Vendas diárias, beleza, gente? Mas isso nem sempre foi assim, tá? Porque eu sempre falo pro pessoal que minha vida nem sempre foi assim. Eu já fui um assalariado, já trabalhei de carteira assinada, trabalhava como técnico em edificações, me formei, estudei dois anos, fiz estágio durante muito tempo, peguei ônibus, peguei sol na cara. Chegava em, acordava de madrugada para ir para o trabalho, chegava em casa às 8 horas da noite, não tinha tempo e principalmente eu não tinha dinheiro para nada, tá? Para nada. o Meu dinheiro era certinho para pagar as minhas contas do mês, tá? Naquela época eu estava quase me casando, não sei aonde que eu estava na cabeça de me casar, ganhando aí mil e poucos reais. Por mês, porque eu sabia que ia dar para viver, ia dar para viver tranquilamente, mas eu ia passar um pouquinho de aperto, porque com um salário desse você não consegue ter muita liberdade, você não consegue usufruir de muita coisa. né? Você paga as suas contas, mas você não consegue literalmente viver porque você não tem muitas condições. Eu não estava aceitando essa minha situação e fui buscar na internet formas de ganhar dinheiro através da internet. E sendo assim, já estou no mercado já há um bom tempo, depois de ter estudado algumas estratégias, muitas que não deram certo, muitos cursos que eu comprei que realmente não me deram resultados constantes, como o Robô Milionário, né, está me dando hoje em dia, conforme eu mostrei aqui agora nesse vídeo para vocês. Mas a grande pergunta é: será que o curso Robô Milionário funciona? Será que é bom? Será que é golpe? Vale a pena eu comprar o curso robô milionário do João Pedro? E aí, já veio o dinheiro hoje? Uma grande dúvida que eu recebo aqui no canal é o seguinte, eu não entendo nada de informática, eu não sei nada sobre esse mercado, não sei o que é um afiliado, não sei o que é esse robô, será que vai dar certo para mim? Pessoal, a grande resposta é que sim, pessoal, vale a pena para você, você pode começar sim a ter grandes resultados com isso. Como eu te disse, eu não entendia nada de informática antes de começar nesse mercado. tá? Eu não sabia praticamente, a única coisa que eu sabia mexer era ligar o computador ali para ver notícias e algo do tipo, mas eu me especializei, eu estudei para conseguir fazer isso. Inclusive, gente, muita gente está tendo dúvidas sobre o robô milionário, eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui embaixo na descrição você me chama lá se realmente você está com dúvidas antes de comprar o curso. Muita gente está me chamando, eu não estava tendo como responder todo mundo, mas agora eu vou tentar focar respondendo todo mundo aí que me chamar lá no WhatsApp, tá? Para tirar as suas dúvidas antes de você comprar, beleza? Junto aqui também eu vou deixar o link do site oficial do Robô Milionário, para eu estar tá tentando ajudar o maior número de pessoas tirando as dúvidas dela sobre esse treinamento. tá? O que você tem que ter em mente é o seguinte, o nome do curso é Robô Milionário. Muitas pessoas pensam que você vai comprar um robô que vai te gerar vendas sem você fazer praticamente nada. Por isso que muita gente se frustra quando compra o treinamento, eles acham que vão comprar um robô que vai gerar dinheiro para eles sem fazer nada, mas não. O João Pedro que é o produtor desse treinamento robô milionário ele ensina lá o passo a passo do que que você tem que fazer para começar a faturar aí pelo menos os seus 100 reais todos os dias ganhando dinheiro através da internet trabalhando com um robô esse robô se chama Manichat e você no curso você vai aprender a configurar ele passo a passo o João Pedro vai ensinar você a configurar esse robô passo a passo para que ele responda os seus clientes. tá? A função desse robô é essa, você vai trabalhar pelo Facebook, você vai criar uma fanpage do zero, você não precisa ter várias pessoas dentro dessa fanpage, você não vai usar o seu perfil no Facebook, é tudo do zero, tudo criado do zero. Você cria essas estruturas, depois que você cria a sua fanpage, você vai configurar ela com o ManyChat, que já vai estar tá lá com uma sequência de respostas programadas, que você já programou tudo isso, antes de você começar a fazer os seus anúncios, e depois você vai lá na plataforma onde tem esses produtos digitais, você não precisa comprar o produto, você não precisa gastar dinheiro com o produto, basta você se afiliar. Se você fizer uma venda, você ganha de 40% a 60% do valor total desse, do produto. Esse produto pode ser encapsulado, pode ser cursos digitais, e-books, tudo que você vender nessas plataformas, você ganha uma comissão de 40% a 60%. É exatamente esses resultados que eu mostrei aqui, vocês depois que você aprende a configurar tudo isso, seguindo o passo a passo do curso Robô Milionário, o João Pedro vai ensinar você a fazer anúncios patrocinados no Facebook Ads. Tá, você vai lá se afiliar a um curso de unha, por exemplo, unha de Acrigel, um curso que ensina a trabalhar com unhas Acrigel, por exemplo. Tá, aí ele vai ensinar. Esse é um exemplo que eu tô dando. Ele vai ensinar você a criar anúncios patrocinados para mulheres que têm interesse em aprender a fazer um curso de unha acrigel. Aí essas pessoas vão chegar na sua fanpage que você criou do zero, vão chegar interessadas em comprar esse curso e quem vai responder é o robô, tá? É esse robô que o curso Robô Milionário ensinou você a configurar. Muita gente pensa que você vai comprar um robô, e vai fazer dinheiro para você. Mas não. Antes você configura tudo isso. Você estuda o que é o mercado de afiliados. Você estuda quais são os produtos mais lucrativos. Você busca como ganhar dinheiro realmente com essas estratégias. O curso ensina isso para você. Tá? Você vai trabalhar bastante antes para colher os frutos lá na frente. Conforme você cria os seus anúncios, você pode estar viajando, dormindo trabalhando no seu trabalho de carteira assinada e que o robô vai estar lá fazendo as vendas para você e os seus anúncios vão estar, buscando, vão estar buscando pessoas interessadas em comprar aquele infoproduto seu. tá? Então o anúncio vai estar vendendo para você buscando pessoas e o robô vai estar respondendo essas pessoas para que elas venham a comprar e você recebe a comissão. Tudo em 100% piloto automático. Tá bom então o curso robô milionário ele funciona dessa forma o joão pedro ensina você a ter resultados com esse mercado tá eu vou deixar o meu whatsapp aqui embaixo na descrição se você quiser tirar alguma dúvida sobre o curso robô milionário perto aqui do whatsapp eu vou deixar o link também do curso robô milionário para se você já quiser comprar logo ele de cara vai estar tá aqui embaixo na descrição e uma coisa gente se você assistiu esse vídeo até o final escreve aqui nos comentários o seguinte eu vou conseguir Tá? escreve aqui embaixo, eu vou conseguir, sabe por quê? Porque você é um vencedor, você é uma vencedora. Quebra esses paradigmas de que você não vai conseguir, de que é difícil, tá? Quebra isso, a partir desse momento, se você assistiu esse vídeo aqui até o final, você escreve aqui embaixo, eu vou conseguir, porque eu tenho certeza que você vai conseguir ter esses mesmos resultados que eu estou tendo aqui aplicando o curso Robô Milionário, beleza? Valeu e até um próximo vídeo, um abraço!